Olá, Ateno, Eu sou o Dark Gamer. Sejam bem-vindos ao canal Dark Gamer. E hoje eu trago mais um vídeo de Warframe. E o vídeo de hoje, pessoal, vai ser um vídeo de como vocês podem conseguir cosméticos. Nesse caso, sai e armas. Armas, quer dizer, já feitas. Nem é uma arma que você chegam e compram por e na forja. Nesse caso, é já arma feita. Mas, pessoal, para conseguir esses dois feitos, que é damas e minha arma já feita, você vai precisar de muito tempo no jogo, é claro. Tempos para fazer Farmar certas coisas, então antes de começar, eu estou falando que para vocês conseguirem tanto, tanto, as, tanto as, as 100 damas como as armas feitas, você vai precisar se aliar a um sindicato, ok? Os sindicatos são facções, facções aqui dentro dos de jogos, nesse caso, por exemplo, as minhas facções é a Raid Vale e a Still eu tenho essas duas facções. Então, os sindicatos são grupos. em de interesses que operam em todo o sistema de origem, separados de corpos, grilhões e ternos, essas facções têm a sua própria ideologia e objetivo em relação ao destino do mundo, tipo assim, do sistema. Do sistema que engloba todo o Ricon, dizendo assim, ok? Uh, para vocês conseguirem desbloquear aqui, deixa-me abrir, para vocês conseguirem desbloquear o cada sindicato, para poder usar aqui o, o loading do craft do sindicato. Vocês têm que ter mestre a 3. Ah, deixa-me já avisar, claro, peço desculpa, que esse vídeo está a ser feito para os jogadores mais novos e para alguns jogadores já recentes que estão a voltar a jogo, ao jogo para saber algumas informações sobre o sindicato. Não estou dando informações estando completa, mas estou dando aqui uma, um, uma introdução do que é o sindicato, praticamente, para poderem saber o que se trata, ok? Como estava a dizer, estão o sindicato são uma facção, existem todas todos 6 facções, ok? Vocês aqui podem escolher 3 facções, ou duas ou uma, depende de como vocês quiserem. Aqui vocês podem ver pessoal, que eu tenho duas facções, a Steel Merin e a Red Velvet. Eu também podia escolher a Cefalon Suda, mas não, eu praticamente estou focado nessas duas facções, que é a Steel Merlin e a Red Veil. Então, cada facção tem os seus objetivos, por exemplo, cada facção nesse caso, eles não cooperam entre si, por exemplo, a Red Vale e a Steel cooperam entre si são aliados. No, no caso, quando eu pegar pontos para Steel Merin, eu vou ganhar pontos para Red Veil. Vale. Ou quando eu pegar pontos especificamente para Red Vale, eu vou pegar pontos para Steel Merin. Apesar de não ser muito ponto, mas não sempre pegar pontos. É por isso, por exemplo, que vocês podem ver, que eu já tenho, eu vou mostrar aqui. Eu já tenho as duas facções, já no Esteltad, é que é o General. Já praticamente, eu achei logo o General das duas gerações das duas facções muito rápido o pano, uma ou para as duas, ou para outra o pano outra ou para as duas assim vai, vou sempre fazendo assim para chegar o pano das facções mais rápido possível então para conseguir as sai-damas como estava a dizer pessoal é praticamente a assim, dizer conseguir damas grátis né? então eu vou mostrar a damas de cada facção aqui para vocês verem e vou dizer, vamos também aproveitar em cada facção vamos ver conhecer as armas dela ok? então Primeira facção, Pessoal, New Loca ok, então vocês vêm aqui e vamos ao Ofrendings, quer dizer ofrenda e a gente pode ver pessoal, eu não tenho New Loca então, aqui por exemplo a a gente pode conseguir uh, emblemas dela, quer dizer, com esses emblemas a gente pega pontos para o o sindicato, eu não tenho nenhum emblema ainda, que é acho que tem, tem sim, Pronto. a gente pega os emblemas e consegue o o ponto, também conseguimos pegar parte de armas, é o que mais interessa aqui que eu vou de hoje, é essa assim armas e as armas, ok Pessoal, 100 damas da Nioloca. A gente tem esta que está aqui, que é a Santi Damas, Ok. Que é esta linda Damas aqui por acaso. Eu como não posso comprar pessoal, no Vocal claro que eu não tenho nem. não comprei nenhuma de 100 damas. Então não fiquei ainda muito. Então não comprei. Eu não tenho, ok? Também podemos cons conseguir aqui as armas, que é a Santi Castana, a Santi Tigre e a Santi Magister. Pessoal, um ponto já deixar citado aqui para vocês terem noção. Um, Vocês precisam, em primeiro lugar, para conseguir essas armas, já estão feitas, como eu já disse. Mas vocês precisam ter espaço no vosso arsenal para poder dizer. Quer dizer que vocês precisam comprar um slot de espaço para conseguir pôr essas armas já feitas. é A mesma coisa que na forja vocês fazem arma e fica assim não tem espaço em compra espaço aqui já é diferente vocês compram espaço e põem diretamente a arma lá no vosso no vosso arsenal e aqui também vocês também conseguem ganhar mods do Warframes em específico twinity titania titania Trinity, Valkyrie, aqui vão ganhando muitos mods também do Wiframe. São modos especificamente da habilidade desse Wiframe já indo, indo lotados dizendo assim. Aqui temos a Red vale, pessoal. Como vocês podem, já, já como já tinha dito, a Red vale é o sindicato que eu uso. Usando esse sindicato, eu já peguei algumas coisas aqui em específica por exemplo... Uh, este, este... Este insígnia que está aqui, é uma insígnia que eu tenho para ganhar pontos. Para aumentar assim mais a reputação aqui no no Red eu também peguei esta blueprint do espectro do que é o do Changer Spectre, eu também peguei, eu também às vezes, aproveito para pegar relíquias, também pronto, não vem assim muitos casa. eu também se não me engano já peguei alguns modos aqui em específico, ou não, sim, pronto, eu tenho aqui o modo Amber, pronto, já peguei, também tenho aqui o modo de Necros, eu vou pegando alguns modos em específico aqui do Warframes que me chamam a atenção, dizendo assim, ok, armas e sem damas de Red vale. aqui nós temos essa sem que é Azita Racta Sem ok pessoal, eu a Azit, Azita, é assim que se diz, não é, espero que sim, ok, essa é a sandaima de Red vale. ok, como vocês podem ver, ela praticamente faz um fluxo de ar a sair, muito estranho, aqui como arma a gente tem a Racta Balística, eu já tenho ela, a Racta Cern, eu também já tenho ela, eu aproveitei e fui pegando, eu farmei muitos pontos para pegar essas duas armas, e temos a Racta de Redact Danger, eu ainda não peguei essa recta essa arma ainda, é a única que eu estou farmando ainda pontos para chegar a pegar ela, ok, é uma das armas que me falta, ok. Então, próximo, próximo sindicato que é da The Paris Sequence, sequence, é assim que se diz, não é, Espera eu. Ok, na The Paris Sequence a gente também tem um, claro, um expert, um more aspecto, e vamos conhecer as armas e os, a sua sem-dama, primeiro sem-dama nós temos a Secura Sandama que é assim é diferente das outras Sandama pessoal como vocês podem ver muito diferente mesmo e também é mais bonita das outras das outras dos outros indicados que vimos até agora e a gente como armas aqui a gente tem a Secura Dalcestra a Secura Penta a yeah, pronto. Apenas por acaso, pessoal, esta é uma arma primária, esta é uma arma secundária. E aqui temos a Secura Electa, que é uma arma que muitos jogadores querem, e é uma arma que muito pronto como eu já disse, é uma arma branca. Vocês podem ver aqui, eu tenho esta arma aqui, como vocês podem ver, o Anet, eu tenho a Secura Electa, que eu ganhei de um sorteio, né? ganhei de um sorteio, então como se ganha essa arma? Vai aparecer aqui como vocês já tiverem tenham como vossa, OK? Não pegaram de sindicato, mas têm como vossa. E o próximo sindicato é onde fica, também que eu estou mais interessado pela arma que aqui tem, é a Cefalon Suda. Então vamos aqui conhecer um pouco da Cefalun Suda. Pronto, como você vê, há sempre em cada sindicato, pessoal, vamos ter um espectro. Aqui temos o espectro que dá escudo, que é o Asfair Spectre. Acho que esqueci que se diga o nome dele. Então, sindicato, armas dele. Sem dama, primeiro a sem dama, pessoal. Nós temos, oh, por exemplo, esta que acho que é da mais bonita dos sindicatos todos, é, que é a Senoid sem-dama. Eu também estou atrás dessa sem-dama também, mas eu quero ver alguém que me venda, dizendo assim. É muito bonita essa sem-dama, acho que se também tem uma, uma prime, acho eu. Aqui também temos a Senoid gamma core Senoid Simulor Sim e Senoid heli pessoal por exemplo, esta, essas duas armas aqui, vocês também podem conseguir com o Cephalon de Cimares, ok? Não só com o Cephalon de Suda, mas com o Cephalon de Ok, próximo. Uh, próximo sindicato seria Arbiters of Aziz. Não gosto de nomes complicados, só para ser sincero. A gente também aqui temos um espectro, o Lancer. E vamos conhecer aqui as armas e o... Uh, estranho. É, telos sem, sem dama pessoal é simplesmente dois.. É estranho, é diferente das outras sem dama porque essa é mais curta ainda. Não, não, é bem curta. É meio que transparente aqui no final. Então, as armas que a gente tem por aqui, a gente tem Telos Akbolter, que é arma secundária, Telos Boltor, bolter arma primária e telosboltace voltei isso mesmo, que é a arma secundária. Não, arma branca nesse caso, peço desculpa, arma branca. Vamos conhecer a próxima arma do sindicato. Não, é... O próximo sindicato que é aqui é a Steel Merrin, que, é, que eu também tenho. Eu também estou atrás das, de algumas coisas dela. Eu aqui na Steel Merrin com vocês têm os espectros. Tem alguns modos aqui, por exemplo, eu tenho o modo aqui das escopetas, que vocês podem aproveitar para pegar. Tem alguns modos aqui, por exemplo, da Ember ainda por cima. Do Scalibur ainda por cima, que é o modo da Blade, eu tenho. Então, armas do primeiro sem dama, claro. A sem dama a gente tem como Valkor sem dama, que é esta aqui. Que simplesmente é só dois cabos, depois um fluxo de energia a sair e a sair aqui embaixo também um fluxo de energia. Ok. Ah, em termos de arma aqui do da Steel Maren, pessoal. Eu tenho a Valkoyek, que eu já peguei. Eu aproveitei para pegar a Valkyrie porque eu já tinha a hack normal. Então, tendo a REC normal, eu decidi pegar a Valkyrie para poder ter esta arma já. É claro que eu tinha que ter algum espaço disponível para poder pegar aqui. Ah, nós também temos aqui Valkor, a Valkor Merlock, que é também uma arma secundária, que vocês podem, essa arma vocês podem pegar no vosso dojo. Quer dizer, essa não, né a do sindicato, mas a arma normal dela, pega-se no dojo. Então, depois temos aqui a Valkor Sin Don que é uma arma também que vocês podem pegar no dojo, então esta arma branca também que eu já tenho aqui como vocês podem ver, vamos aqui só apresentar um pouco dessa arma branca para vocês poderem ver como que ela é, podem ver pessoal, eu já tenho esta arma branca é muito boa, muitos jogadores gostam dessa arma branca porque é uma arma de boa passeio como longo alcance ok, eu a vocês têm, terem... ah pessoal deixa me já citar alguma coisa um ponto que eu não citei para os outros sindicatos que eu posso aproveitar e citar aqui para este sindicato Aqui por exemplo cada arma tem um x maestria Aqui é a maestria 6, aqui é a maestria 12 E aqui deixa me ver que é arma branca que eu não tenho muito bem a certeza Que seria a maestria 8 okay? Aqui, se tiver certo, pronto, a maestria 12 como eu tinha dito 6, 8, sei, ah pronto 10 uh, As outras são 6 Aqui é 10, 12, 8. Ok pessoal, essas são as... Okay. agora pessoal, eu vou vos falar da forma que vocês podem proceder do seguinte forma para conseguir escolher o seu sindicato para conseguir cada parte como deve ser. Por exemplo pessoal, esses três sindicatos da esquerda, vocês podem upar todos ao mesmo tempo. Estes três sindicatos da direita, vocês podem upar os três ao mesmo tempo, tá bem? Ok? Então, se você é aquele jogador aqui, não quer upar, quer por exemplo, Pegar alguma coisa específica de um sindicato, como a Cefalon Suda, vocês podem pegar aqui a Cefalon Suda e se aliar o Árbitro of Ed, que é o aliado dela, vocês aproveitando o pano aqui o pão aqui ao mesmo tempo. Eu não tenho, eu não faço isso, dá muito trabalho. O pano, esta e esta ao mesmo tempo, vai vos ajudar muito. E aqui pode ser fazer o mesmo seguinte: é aqui e aqui ao mesmo tempo. Eu, no meu caso, eu tenho a Silmerna e a vel porque, upando ela mesmo, elas duas ao mesmo tempo, eu vou estar upando praticamente as duas, e vou poder ter tempo para pegar as coisas dela à vontade. Ok, pessoal. Uh, muito obrigado. Este foi o vídeo de hoje. Um pouco como vocês podem pegar 100 armas grátis e armas também já feitas do Warframe. E um pouco sobre o sindicato, uma pequena introdução sobre o que é sindicato, o que é a facção de sindicato. Ok? Este foi um vídeo assim para explicar mais ou menos algum conceito assim. Não um vídeo, assim muito bem explicativo. Eu depois vou fazer um vídeo mais assim elaborado, dizendo assim, onde que eu vou dizer como vocês podem uh, conhecer uh, a sala dos sindicatos. Eu vou mostrar como vocês vão à sala de sindicatos e falarem com cada membro do sindicato também para aceder, por exemplo, ao menu, mas de forma diferente aqui. ok? Se caso tenha gostado do vídeo do Dark Gamer, deixe o seu like. Caso tenha gostado do canal do Dark Gamer, se inscreva também. Partilhe o vídeo com os amigos e com outros jogadores mais novos possíveis no Warframe jogadores do seu clã que também estão a começar agora, que não tem um pouco noção do que é o sindicato para conseguir essas 100 armas e essas armas brancas e armas primárias e secundárias que estão por aqui. Muito obrigado. Obrigado a todos que acompanham o canal da Kramer, é mais um vídeo do canal e até a próxima pessoal, tchau.